Você já parou para pensar como é perigoso negociar por e-mail ou Whatsapp? O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda Por quê? Porque o cliente hoje, comprador principalmente, ele é muito esperto. Ele pede a sua proposta ali, faz um leilão, porque é só encaminhar para os concorrentes e vai fazendo o um leilão de um contra o outro, um contra o outro. Aquele que tiver o menor preço, ele ainda chama pessoalmente ou via telefone para poder negociar e arrancar o último desconto. Então muito cuidado quando você coloca uma proposta, seja por e-mail, por WhatsApp, qualquer meio eletrônico, antes de conversar direitinho com o cliente. Às vezes ele está usando você como boi de piranha, simplesmente para conseguir mais descontos da concorrência. Tá bom? Preste atenção nisso. Quer mais dicas? Assine aí, dicasdoMárcio.site dicasdoMárcio.site e você vai receber todas as dicas diariamente, tá bom? Grande abraço, bons negócios para você!